Tudo ou nada, para dois times campeões. Tudo ou nada, para chegar na semifinal. E nesta terça, 9 e 15 da noite, é tudo ou nada para... Palmeiras e São Paulo. É clássico, é mais um choque rei continental. É Libertadores da América, no SBT.